Olá, eu sou Fabiana Oliveira Coga. sou graduada em música, sou pianista e educadora musical. Também sou mestre e doutora em educação. No momento, sou pós-doc aqui na Universidade Federal de São Carlos, sob a supervisão da professora doutora Rosimeire de Araújo Rangni. A minha pesquisa encontra-se em andamento e ela consiste na validação e na normatização do protocolo para screening de habilidades musicais. A minha pesquisa recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Muito bem, na minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou é, realizando o procedimento de validação e normatização do protocolo para screening de habilidades musicais. Esse protocolo, ele foi desenvolvido no meu doutorado. Bom, vou...